Eu sei de tudo Quantas vezes você entrou naquele quarto escuro e chorou Teve uma hora que você olhou pro chão e se jogou Esfalecendo de tanto sofrer Mas eu estava ali Te consolando Vendo sua situação Por um momento Quase que entreguei Nas tuas mãos Aquilo tanto que você me busca o tanto que você quer, o problema é que você não está preparado para receber. Se eu tiver agora o que tu queres, eu vou te perder. Mantenha calma. Isso tudo é só uma questão de tempo. Oh, oh, oh. Calma, na hora certa eu abro este mar. Calma, as muralhas que te cercam, eu vou derrubar. Calma. Está aquecida Mas nem um fio de cabelo Eu Deixo queimar Calma Só isso que eu te peço, filho Não se precipites Calma Erga a cabeça Tranquilize a sua alma Sou teu Deus, eu tenho o controle de tudo. Calma.